Oi tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar que julho está chegando. Por que que a gente comenta isso? Os meses mais requisitados na cirurgia plástica para operar são julho e dezembro, janeiro, que são os meses de férias. Porque todo mundo aproveita as férias para fazer sua cirurgia plástica e depois retomar a sua vida. E o mês de julho é um mês especial, porque além de ser um mês de férias escolares, que você está mais disponível para fazer sua cirurgia, é um mês também que nós que somos do hemisfério sul, é um mês de inverno aqui, é um mês mais frio. Então, as pacientes tendem a gostar disso. Por quê? Porque o uso da cinta, da meia antitrombótica, das roupas que tem que usar no seu pós-operatório, elas vão incomodar menos. Porque se faz frio, você não vai transpirar tanto, não vai sentir tão incomodada com o uso dessas cintas. E além disso é um mês também que você fica mais reclusa normalmente, tende a ficar mais em casa, você não vai expor o seu corpo ao sol do verão, ir para a praia, então você aproveita esse tempo mais reclusa para fazer sua cirurgia, então é um mês ideal para você que está planejando fazer sua cirurgia plástica. E qual é o detalhe que existe, qual é a preocupação que você tem que ter? É correr atrás do tempo. Por quê? Nós estamos hoje, estou gravando esse vídeo, dia 18 de maio. Então, se você quer operar em julho, você tem já o restinho aí do mês de maio, mês de junho, para você se programar, fazer seus exames, ir no seu médico, fazer sua consulta. Então, você tem que correr atrás do tempo, porque não adianta chegar na véspera ali do mês de julho, no finalzinho de junho, querendo operar, porque não vai dar tempo para você fazer os seus exames pré-operatórios e mais, às vezes o seu cirurgião, ele já pode estar com a agenda dele cheia e você não vai conseguir ter esse tempo hábil, ah, operar no final do ju de julho você perdeu o mês de férias, então é tempo de correr atrás. O que, que você precisa? Tem um vídeo que a gente já comentou sobre isso, sobre planejamento, planejar minha cirurgia. Mas para você ter ideia, querendo operar em julho, você tem que marcar sua consulta, chegar até o doutor, seja online, seja presencial, às vezes uma consulta online você consegue ganhar mais tempo já para pegar esses pedidos de exame. E você vai fazer os seus exames, marcar sua consulta com um cardiologista para ter essa avaliação pré-operatória, fazer seus exames de imagem, por exemplo, para fazer uma cirurgia de abdominoplastia, você vai precisar fazer uma ecografia da parede abdominal, vai precisar fazer essa avaliação com o cardiologista, vai precisar fazer exames de sangue e urina, trazer para o cirurgião plástico, vai trazer para mim para eu avaliar. Se tiver alguma alteração, vamos dar um exemplo, uma anemia. A gente tem que corrigir essa anemia para fazer o preparo adequado para você ir para a cirurgia. Tá vendo que a gente precisa de um tempo? Então, corra atrás! Ligue amanhã mesmo para o consultório do seu cirurgião plástico, já para agendar sua consulta, para que assim você não perca tempo e consiga operar no mês de julho ainda. Ah, doutor, não deu certo! Ou até um comentário que a gente teve, daqui a pouco vou gravar outro vídeo sobre isso, que perguntaram para mim, eu preciso perder peso antes de fazer abdominoplastia? Em alguns casos sim, se você tem aquela gordura visceral lá dentro do abdômen. Então, se a gente fala de um paciente precisa perder peso, de repente o ideal não é operar agora em julho, é já se programar direitinho de qualquer forma para você perder esse peso, ir no nutrólogo, fazer o acompanhamento com seu nutricionista, ir para o personal trainer, fazer atividade física para você perdeu o peso e estar tá preparado para, de repente, operar em dezembro, janeiro. Mas mesmo assim, o planejamento é agora. Decida fazer sua cirurgia plástica, já vá ao seu cirurgião plástico e tenha tempo hábil para se programar. E saiba, julho é um mês muito interessante para fazer a sua cirurgia plástica. Então, não perca tempo. Muito obrigado.